Que os curadores da, daquele mundo quiseram fazer foi justamente contrapor a paisagem lá antiga com essa nova, essa nova provocação que a Semana de Arte Moderna fez a partir de, de, de, de pintores como Tarsila e outros que a gente vai ver mais adiante. Uma documentação de épocas que a gente vai viveu, acho que é interessante. Go back to Let's go to the other room. Any questions?